a desenvolver, e temos aqui a fazer o pastel de frado, foi realmente um dos produtos que nós criámos de raiz, porque tínhamos a necessidade que Almirim uh, tivesse mais uma doceria com o que existia. Portanto, é, é, aqui não há energia ao frado da Sopa da Pedra, porque o frado da Sopa da Pedra está ligado à Sopa da Pedra, não é? então uh, o pastel de frado tem essa, tem essa energia com o frado da Sopa da Pedra. E, e, e depois é assim. Uh, como gente, isto é um pastel de feijão, afinal de e então nós tínhamos o frado que queríamos incluir, que é um ícone da terra. E fomos buscar o ingrediente de feijão frado e criámos aqui um, um pastel de feijão, mas com feijão frado. É uma das novidades e é uma realmente do que torna este pastel diferente de outros pastéis de feijão. Ele é vai feito com feijão frado, que dá outro sabor, outra textura. Não temos conventos, não temos muita doutoria conventual, como outras localidades têm, mas precisávamos ter aqui um produto que as pessoas passassem por ao mínimo para degustar a nossa sopa da pedra, mas depois levassem para as famílias e para as suas residências um produto também que se fosse tão fácil de transportar. E então criámos este pastel de frado e criámos também um salgado, que hoje não estamos aqui a fazê-lo, mas que chama se chama-se a trouxa da pedra. um vinho licoroso, um vinho licoroso, um abafado, que nós temos aqui junto com os produtores locais e da Adega cooperativa do Almerim, todos eles praticamente têm esse vinho licoroso, esse vinho abafado, doce, que acompanha bem o pastel Forado.